Vai faltar moto nas concessionárias da mamãe Honda Eu vou falar pra você o motivo E quero dar uma dica pra vocês também Pra saber se sua moto vai chegar ainda esse ano Ou só em 2023 Beleza? Espero que vocês curtam o vídeo Deixa o like E é o seguinte família É todo mês de dezembro Hoje a gente já tá dia 6 de dezembro de 2022 Que eu tô gravando esse vídeo Esse vídeo vai pro ar hoje e todo dezembro, final do ano, a fábrica da Honda, eles tiram férias coletivas É, eu até pesquisei para saber quantos dias que, que ele ia tirar Não encontrei, mas normalmente é uma, duas semanas que eles tiram férias coletivas E é sempre, as férias é na segunda Quinzena de dezembro. Então depois do dia 15 de dezembro. É eles devem tirar a férias coletivas. E parando a concessionária Honda. É não vai ter moto, né? Nas concessionárias. Seguinte, família, tá um tempinho meio de chuva aqui. Então se cair alguma uma gota de água na câmera, me desculpe, tá? Porque eu tô gravando para vocês tá esse tempo fechado e tá meio chovendo bem de levinho. Então é o seguinte, é, vai faltar moto nas concessionárias porque a fábrica vai parar e depois que a fábrica voltar em janeiro ainda demora mais uns 15 dias para começar a chegar a moto é, na loja né porque depois que a moto é fabricada na fábrica Honda lá em Manaus até ela chegar na concessionária da sua cidade aí para ser entregue esse período de, da moto ser faturada demora em torno de 15 dias então a gente vai começar a voltar a produção de motos mesmo no final de janeiro, que vai começar a voltar as motos. E aí a fila já vai estar tá grande, né? Porque já vai ficar praticamente um mês sem moto nas concessionárias com com poucas motos, né? Tem bastante moto que tá faltando, para você saber. Se a sua moto tá em falta ou não Você pode perguntar pro vendedor Da Honda, o que te vendeu a moto O que te vendeu o consórcio, que eles falam, tá Ele sempre deixa bem claro é, Se tá faltando moto ou não Deixa eu limpar a câmera aqui Então família, é, verifique Porque varia de concessionária pra concessionária Se eu não me engano Aqui na minha cidade é a Titan que dá tá em falta Mas também varia da cor da moto se você for comprar uma titã cinza é mais difícil para você conseguir que a cinza e a vermelha tá saindo bastante a prata se eu não me engano tá mais fácil porque é a titã que tá saindo menos então o estoque dela fica mais fácil para você conseguir então verifica na sua concessionária que você comprou a moto é quanto tá demorando de tempo para entregar a sua moto e pela cor também, né? Se a sua cor é a mais procurada ou a menos procurada. E outra dica, família, é você perguntar para o vendedor quantas motos costuma chegar por mês. Porque, por exemplo, se você é, tá, tem 20 pessoas na sua frente, você é o número 21 da fila e chega 5 motos Titan 160 na loja por mês você já pode fazer é, Cinco 5 fazer o 20 né que você é o número 21 da fila dividido por 5 então vai demorar em média 4 meses para você pegar a moto a não ser que tenha alguma desistência que se o pessoal desistir é, você pula na fila né você ganha um lugar que acontece também isso do pessoal comprar a moto não não buscar a pessoa encomendou mas não pagou Aí ele perde o lugar da fila e vai pro próximo Entendeu? Então verifica isso com o vendedor para saber quanto tempo vai demorar para você pegar a moto Se você conseguir pegar ainda esse ano Melhor, família Por que é melhor? Porque em janeiro provavelmente vai aumentar o valor das motos Aí você vai ter que pagar mais caro pela mesma moto Entendeu? Ah, em janeiro As motos que serão fabricadas na Honda Será... Ano modelo 2023 E as que estão sendo vendidas hoje É ano 2022 Modelo 2023 Então elas um pouquinho mais baratas Por causa disso, mas a moto é a mesma Entendeu família? E preço de revenda É sempre calculado pelo Pelo ano Então seria o preço de revenda o mesmo Então se você conseguir pegar a moto ainda esse ano melhor ainda Fechou família? Essa é a notícia que eu tenho que passar pra vocês aí Me desculpa se caiu alguma gota de água na câmera Deixa eu ver aqui Bom, aparentemente não Mas é pelo tempo que tá ruim Mas mesmo assim eu saí pra gravar pra vocês aí mesmo na, na chuva, pra dar notícia aí pra vocês Espero que vocês deixem o like Pra fortalecer, pra trazer mais novidades pra vocês Fechou? Então vai lá verificar na Honda Pergunta pro vendedor pelo WhatsApp Pra vocês saberem Porque vai faltar moto Fechou a família? É nós, tamo junto. É Marcha 960. <SILENCIO>